Ó oh, pessoal, sobrou aqui essa massa E a gente não pode desperdiçar, certo? Então aqui nós vamos fazer é, é... Eu vou fazer duas vasinhas, certo? Mas vocês podem estar fazendo enquanto for Então eu vou deixar essa massa aqui Ela meio que farofada, certo? Eu vou colocar Aqui um pouco de areia Que já tem bastante cimento Então ela vai ficar farofada, certo? Então aqui ó tem um dois, dois potinhos que eu vou usar como forma Certo? Já está untada com óleo também E agora só é fazer esses vasos que a gente faz normal mesmo Que todo mundo quando começou, começou fazendo esses vasos, né? Com forma Aí só é preencher Eles até a borda Ó pessoal, você fez isso até a borda Vamos só acertando aqui, ó Pra deixar lisinho e com acabamento bom. Aí aqui ó, um só. Logo dando acabamento. Ó pessoal, é que eu amoleci um pouquinho a massa com água quero essa massa um pouco mais mole que modelo tipo modelar e peguei aqui ó um plástico cortei redondo e vou só encher aqui de massa deixando mais ou menos a espessura de um dedo, certo? vai sair agora vou marcar o meio eu molhei aqui só para gente marcar aqui uma cavidade que dê para servir para drenar certo a água quando a gente colocar aqui Aí, nesse caso aqui, se faz dois. Certo? Aí, espera essas peças secar por 24 horas na sombra. Pra gente voltar pra pintar. Ó, pessoal. Nosso vasinho secou. Já desenformei. Ó, o vidro não ficar muito longo, certo? Impermeabilizei também. Certo? Com um pouquinho de água, cimento e cola. Fiz aquela natinha e passei sobre eles. Aí, peguei aqui, ó, a lixa dessa fina. E foi só, ó. Lixando, tirando essas rebapas, certo? Fiz também o furinho da drenagem, ó. Aí, com a massa que sobrou, eu fiz uns cogumelos também para poder estar tá decorando, certo? E depois pintei com essa tinta aqui, ó, para tecido ou para... Desculpa, para parede ou para piso, tinta branca, certo? Pintei já para adiantar o nosso vaso e alguns cogumelos, certo? E a tinta que vamos usar é esses, esses pigmentos aqui ó, misturado na tinta branca para parede ou para piso, mas você pode estar tá, é, usando elas diretamente também na peça, ok? E também tem essa tinta aqui para tecido que talvez eu use elas também porque serve do mesmo jeito, tá bom? É só agora com o vazio vamos marcar aqui, ó. Solta o, o, o, o rostinho. Então vou virar para mim, certo? E vou marcar ele aqui. Ok. pessoal a pintura é basicamente isso aqui certo? eu misturei é, pigmento com tinta para tecido vocês podem estar usando as tintas que você tiver em casa no momento, certo? aí quando terminar eu vou passar esse verniz aqui certo? nas nossas peças e vou fazer o um slide com elas depois de plantada com cogumelo com tudo e a pintura é a mesma que eu vou fazer no outro vasinho Espero muito que vocês tenham gostado, quem já gostou, deixa aqui o seu comentário, seu joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também, não se esqueçam, certo? Aproveita e se inscreve no canal também se você gostou desse conteúdo e passa esse conteúdo também para pessoas que gostam de artesanato com cimento, certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, beijo!